Outro equipo forte chegará à parrilla de Fórmula 1? Audi debutará em categoria em 2026 em uma aliança com Sauber. Olá, amigos de Grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha e em este novo vídeo do nosso canal hablaremos de a chegada de Audi à Fórmula 1 em 2026. Pero antes, les invito a deixar seu like neste vídeo, subscrever-se em nosso canal e também opinar em los comentários se si creem em el éxito de Audi, della marca alemana, en la principal categoría de automobilismo. La grande notícia en Fórmula 1 esta semana é es la aliança entre Audi e Sauber. A marca alemã já havia anunciado que entraria na en Fórmula 1 em 2026 e agora elegeu eh, um acordo com o equipe suíço para não ter que começar desde zero, já aproveitar a estrutura de Sauber. Em 2026 cabe recordar que a Fórmula 1 terá uma nova era com novos motores em eh, na busca por mais sustentabilidade eh, Querem motores mais sustentáveis para chegar para a zero emissão de carbono até 2030. E isto atraiu a novas marcas. É também o caso de Porsche, que começou a negociar com Red Bull, mas os austríacos. Eh, em último momento não firmaram o acordo. Agora buscam, dizem, por Williams, pero este é o es tema para outro vídeo. Audi debutará em Fórmula 1 em 2026, mas não é um novato em deporte motor. Eh, tiene uma un, diretoria de automobilismo, um departamento chamado eh, Auto Esport, desde 1978. E tinham grandes, eh, grandes resultados em rallies, em pruebas de resistência e de larga duração. E também formam parte de da parrilha de Fórmula E, de coches elétricos desde 2014, o primeiro ano desta de, de categoria. Y Sauber, por su parte, está en la Fórmula 1 desde 1993 y también tiene un largo histórico de asociaciones y alianzas. Eh, fue la primera casa de Red Bull en la Fórmula 1 de 1995 hasta 2001, solo como sponsor, como patrocinador. Después, de 2006 a 2009, eh, competió bajo el nombre de b MW. E foi a época eh, de mais glória para Sauber com uma vitória com Robert Cubsa em 2008 em GP de Canadá e tem um segundo e um terceiro lugar no Mundial de Construtores. E mais recentemente, em 2018, eh, começaram uma aliança com Alfa Romeo. E incluso há dúvidas sobre o eh, que vai passar com Sauber em os anos de 2024 e 2025. Eh, a aliança com Alfa Romeo vai terminar o ano que vem, ao final da temporada 2023, e Alfa Romeo já anunciou que não quer renovar esta aliança por dois anos mais assim que não se sabe se si Sauber vai competir solo com este nome eh, de que era da de, equipe de Peter Sauber ou se si vai buscar na outra aliança para solo dos anos eh, sobre essa entrada de de Audi em Fórmula 1, eu creio que se sí, vem aí um equipo forte, mas eu creio que é demasiado como eh, otimismo eh, de seus dirigentes é eh, dizer que pensam em ganhar uma carreira em três anos, ou seja, pensam em ganhar uma carreira eh, até 2029. Mas essas previsões são comuns em Fórmula 1. Renault, quando voltou à categoria em 2016, Renault, que hoje em dia é Alpine, pensava volver a ganhar em cinco anos. 2021, por tanto, y no pasó. Aston Martin este año dijo que tiene ganas de un proyecto para ganar carreras en la Fórmula 1 también en cinco años. Y de momento parece un poco difícil. La categoría tiene hoy en día tres equipos muy fuertes, muy sólidas como Ferrari, Mercedes y Red Bull. Y creo que es difícil para los otros eh, como luchar. Pelear com eixos necessitam um trabalho muito consistente. E tu, que opinas crees em em êxito de Audi em em sua chegada à Fórmula 1? Opinem nos comentários, subscreva-se ao nosso canal e deixa tu like neste vídeo.